E aí Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Minit, aventura para PC e consoles Muito divertidozinho, e a gente vai jogar o jogo inteiro Muito bem, a gente é esse bonequinho bicudo E o objetivo do jogo é fechar uma fábrica, eu acho que é isso E aí a gente tem 60 segundos para sobreviver Cadê o tempo? Ah, depois que pega a espada, começa a correr o tempo A gente tem 60 segundos para sobreviver e fazer alguma coisa Vocês entenderam isso? Em 60 segundos é o fim A gente vai começar fazendo o seguinte A gente vai matar aqui uns carangueiros A gente tem dois coraçõezinhos O boneco anda meio A espada que pegou é amaldiçoada. É, acabei de falar com os amigos. Perfeito. Derrotamos cinco caranguejos. O legal é que você tem que ficar fazendo pequenas missões. Então igual a gente derrotou cinco caranguejos. Então a gente vem aqui no bar e recebe um café. É realmente necessário esse item? Não sei. E a gente pode esperar o tempo acabar ou pode encerrar aí o ciclo quando você começa novamente o jogo. Você tem... tudo que você fez é guardado, né? Não tem impacto. Conseguimos uma moeda. E vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Não sei, vamos explorando aí. A musiquinha é legal. Eu acho que dá para zerar aí em uns, uns 20 minutinhos a gente consegue. Conseguimos o, tivemos o um regador. Tudo usa. Alguns itens usam até mais que uma vez. Interessante. A gente tem 20 segundos. Não tá bom não, viu? Não vai dar pra fazer nada. Ai, minha nossa, já tá acabando o tempo. Conseguimos uma chave, pronto. Chave do farol. Vamos resetar. E agora a gente vai pro farol direto, ó. Lá no farol a gente vai pegar uma lanterna. Esse cara vai importunar a gente o jogo inteiro, falando que é mosoar, tem que ir pra fábrica resolver isso aí. Ele tem um velho que Fala por bastante tempo. Um ativamento desse jogo é ficar escutando o velho falar até o fim. É difícil, viu? Ele fala bem devagar. E agora? Não dá pra fazer nada. Vamos só. Vamos só falecer aqui, ó. E subir. A espadinha ela corta gramas, mas ela não corta árvores. Tenha cuidado, aqui não é o momento, como a gente tem a lanterna, a gente consegue enxergar no escuro, eu vou evitar matar qualquer cobrinha, por quê? Bom, porque tem um ativamento para isso, se você não matar nenhuma cobrinha. Sempre que você morre você volta para aquela casa, exceto se você atualizar o lugar onde você é, acorda por padrão Então a gente escolheu aqui, ó, a próxima vez que nasce, nasce já aqui Vou Pegar o rigadouro, vamos para o deserto Tem Um cara aqui no, no deserto, a gente vai ajudar ele salvar minha vida, me encontre no plaqueiro. Sim. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai pegar um item agora com aquele cara que a gente resgatou no deserto Para cortar árvores. Não sei se vai dar tempo. tem que atravessar aqui numa areia movediça. 18 segundos. É meio tenso. Você tem que. Fazer valer o tempo. Pronto. Com isso a gente consegue cortar árvores. Legal né? Muito bem. Vamos pegar a espada de arremessar. Vocês me perguntam, como eu sei tudo isso? Bom a gente zerou algumas vezes. Como a gente sabe? Se eu vier aqui na fronteira do deserto ficasse subindo e descendo. Agora vai aparecer um oásis se a gente destruir as árvores, a assombração vai nos atacar Mais árvores destruídas, melhor Fantasma não sai de cima do rio Uh, conseguimos Lança espada, olha que legal a gente arremessa a nossa espadinha. O que fazer agora? Não me lembro. Isso aqui é lançar, lançar a espada é muito importante. Tem essas moedinhas, são 19 moedas. Estou pegando aí, não custa nada. Não custa tempo. Aí aqui tem uma loja de sapato, a gente gasta as nossas vaginas, e infelizmente ela não abriu, o que a gente pode fazer? Não sei, não sei o que fazer, muito tenso. Vamos voltar lá para a casa inicial Eu pretendo ter um boi aqui no caminho A gente vai derrotar o um boi Pronto Aumentar o HP é importante Mais para frente tem áreas difíceis Nenhuma cobra não pode derrotar nenhuma cobra fazer isso aqui, ó. Empurra aqui. Derrota os inimigos do outro lado. Meu sapinho. Permite com que a gente atravesse. Pegamos a câmera. Ele só carrega um item por vez, mas na verdade não é bem isso. Não vai dar ruim. Não vai dar tempo. <risos> tá bom, tá bom. Vou voltar pro trailer. O plano agora é o seguinte. A gente resgatou o cara no deserto. Ele nos deu o item que corta árvores. Agora a gente tem que atravessar tudo isso aqui. quebrar uma árvore logo de cara aqui. Logo de cara. Cuidado. barco de madeira. A gente pode vir aqui nessa casa só para marcar e tentar ir lá a tempo, não sei se vai dar tempo de tomar aqui. A gente tem que entregar a madeira para o cara do barco. vai ter uns puzzles, viu? Tenha é, cuidado, beleza. Entregamos. A gente vai passear de barco. Espada mal é tá, já entendi Agora a gente vai destravar uma área bem legal Com puzzles, um save E uma área de fast travel O jogo tem muitos segredos, até encontrar tudo é bem divertido Depois vamos quebrar aqui Vamos, vamos, vamos Ele é lento Eu não quero ter que fazer essa viagem de novo Tudo bem, tudo bem, já foi Os itens que a gente pega e pode trocar, eles ficam sempre em volta da casa o um puzzle, difícil Daí, conseguimos Uma caixa ficou ali, não vai poder ser usada agora Vamos ativar isso aqui. Olha só que legal! A gente entra no subsolo de uma casa de praia e entra dentro de uma submarina. Esse jogo não tem limites. Feito! É um para. Se você conseguir zerar ele em menos de. 20 mortes. Acho bastante difícil. Pronto, resolvidos os três puzzles, a gente consegue voltar aqui na casa de praia. Agora a gente tem acesso aqui ao o um... um teleporte. Ele mostra aqui como é que tá a nossa porcentagem de 34% do jogo já foi feito em 10 minutos. Não é bom. Vamos para a casinha Fazer um achievement que é interessante Se você pegar o regador Pegar o cachorro Você ganha um achievement. O <risos> que, que a gente tem que fazer agora? Tá, temos que ir para o norte Vamos para o norte Já é a parte final e Se você regar ali a plantação uma folhinha ali morrer três vezes e regando a cada vez você ganha um coraçãozinho Nossa, área sinistra, sem música aqui oh. tem muitas coisas, inclusive um pé de pato ali em cima do negócio Olha só que legal. Agora a gente tem acesso a três áreas já. Test é Travel. Bem, vamos esperar 10 segundos. Pronto. A gente tem que arranjar é, visitantes para hotel. Deu ruim? Vimos mais um visitante Tem um carinha Vários e vários puzzles, bem divertidos vocês, já estão, vocês ainda estão conosco? Esse jogo aqui ele não é muito caro Eita, Vamos ver se eu consigo pegar mais um coração Tem tempo, tem tempo Nove um segundos Excelente. É que se a gente. Vamos ver se a gente nasce com osso. Não. Bom, aqui a gente vai fazer algo opcional? Não, não tem por que fazer nada opcional. Vamos direto pro que importa. Tem uma caverna com mineiros para resgatar um cara Precisa dar faca de arremesso porque senão dá ruim Aí, ó É o cara certo para acionar Faltou um? Ué, não me lembro, eu não me lembro quem falta, <risos> ah o cachorro, botei o um cachorro também Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não tem problema vou Pegar mais o último hóspede, pegar o pé de pato o Último hóspede fica escondido aqui, ó Eu vou pro hotel Não era o, não era o último hóspede, droga tem um que fica escondido nas árvores. Será que vai dar tempo? É muito tenso. Dá um pouco tempo. Ali ó, fazer um pequeno desbate. Vamos hotel, vou esconder lá agora. Será que dá tempo de pegar o osso? quero tanto fazer essa missão do osso Não, não vai dar tempo, não vai dar tempo Sem problema Pronto A gente resgatou todos os hóspedes A gente pega o pé de pato Nadadeira A gente consegue atravessar áreas que estão inundadas Rios, mar, tudo E eu confesso que é muito divertido, até se descobrir todos os segredos desse jogo é muito divertido. Eu tô fazendo aqui um gameplay bem rápido, né? Mas não tem tudo, a gente vai concluir com por uma porcentagem super baixa. Aí nossa, não, não, não, não, desculpa. Aqui é outro puzzle. Vai dar pra fazer só ele. A gente vai para outro lado depois, só pra vocês terem uma noção, o vilão é esse cara aqui Lembra um porquinho E eu não sei nem o que a gente parece Talvez ele por cima fosse mais rápido É um item super útil aqui É um segundo puzzle escondido nessa área Tem que desativar os, os interruptores o mais rápido possível. Perfeito, paramos a máquina. Vou tentar quebrar ela, não vai dar tempo, não vai dar tempo. 10 segundos, 9, 8. Aí conseguimos quebrar a máquina. Agora a gente tem atalhos. Próximo passo: quebrar tudo. Vamos indo, vamos indo. Apesar do jogo ser preto e branco, ele é bem. bem bonitinho, né? Bem feitinho. Pronto. Quebramos a máquina, agora a gente precisa o quê? Um regador? Já tá acabando! Já tá acabando o jogo, vocês acreditam nisso? Vamos ver com que porcentagem a gente vai concluir. Morrisse. Esqueci que não dava pra ir por aqui. <risos> ah, verdade, né? Não, tá certo, dá tempo. Vamos um aqui tá certo. Não, não, não, erramos o caminho. 16 segundos, 15, 14, 13 a gente perdeu, hein? Conseguimos receber a Mega Espada. Com isso a gente comprou o jogo. Mas não deu. <risos> Tudo bem, não tem problema. Nossa última ida, hein? Nossa última ida legal como tem uns pedaços que tem a ausência da música, né? Interessante isso aí. Aí ó, Nós vamos enfrentar o único chefe do jogo e o último chefe. Que a gente não precisa se preocupar muito com o HP, viu? independente de quanto você tome de dano você volta exatamente do último ponto tipo, não perde nada do que foi feito Parte, tem que, tem que estourando aqui um negocinho por vez, não tem problema, não tem problema. Se afasta e manda. Afasta, espera ele rodar, pois manda. Perfeito! Concluído, acabamos o jogo. Não, não acabamos, não acabamos. Falta um pedacinho de nada. Recebi minha espada partida. Muito bem. Agora não tem como voltar mais atrás, só concluir o jogo entrando na privada. <risos> Eu, priva. Eu ganhei um ativamente minimalista. E também do, das cobrinhas, de não ter matado as cobrinhas 20 minutos Bom, mais ou menos né Mais ou menos, 23 jogadas Se a gente tivesse Feito de uma forma mais inteligente Menos de 20 Vai 25 Não sei, acho que deu tudo certo Vocês gostaram aí de Minit? Tem listinha aí, deve estar baratinha Eu comprei numa promoção Eu lembro de estar na, de graça na época E mais de uma vez apareceu também Vale a pena conferir eu, vocês podem ver a gente não fez quase nada do jogo Mas tem muito, muita coisa a ser explorada Fica assim pessoal, gostou? Deixa o um like, se inscreva no canal Dá ali nos nossos vídeos, a gente joga jogos íntimos, Metroid e recomendações Esse é um jogo indie, bem indie por sinal Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!